Então, você, o bingo e que tanto falam, o protetor do cubo, como vai ser tão estúpido? Não consegue proteger o seu próprio cubo, uma das maiores ferramentas do multiverso. Capaz de dar poderes e viajar em universos com instalar um de dedos. Sua tolice será sua ruína, seu balerma. Pegarei todas as partes do cubo antes de você e serei o mais poderoso do universo. A não ser que eu possa detê-lo! Yeah.